condições do mercado link na descrição garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021 Brasil Mundial link na descrição salve salve galerinha do YouTube seja todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é o 14 quarto episódio da nossa saga cachapa terror mano e hoje teremos jogos aí vamos dar uma olhada aqui no calendário aqui mano dos jogos Vamos ver, hoje teremos jogos aí contra o Bahia, o Santos pela Copa do Brasil, segundo jogo de volta, né? Pela semifinal, Flamengo, Palmeiras e Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. Isso se a tabela não mudar, beleza? Esses são os cinco jogos de hoje aí. Depois que acabar o a Copa do Brasil, eu vou tentar fazer... terminar essa primeira temporada, beleza? E vamos lá... Vamos lá, sem mais enrolação, bora pro jogo aí. Mas antes disso, galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe no nosso canal, parceiro, link na descrição. E bora lá, mano, vamos estar tá enfrentando o Bahia aí pelo Campeonato Brasileiro. Brasileiro aí, o Bahia é o sexto colocado aí, vamos ver o time do Bahia aqui. O Bahia tem um bom elenco aí, né? O Bahia aí que venceu o Santos aí na primeira rodada do Brasileirão, é, mano? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 27ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vou estar tá salvando aqui e bora lá, mano. Lembrando aí, galera, dicas aí, mano. Tá terminando a temporada, a gente tem 23 milhões aí. Dicas aí pra contratações de jogadores. Eu sei que muita gente deu dicas. Eu vou começar a dar uma olhada nas dicas que vocês colocaram no comentário. Quando terminar o primeiro... O primeiro... A primeira temporada, beleza? Quando começar o segundo ano na... Na Chapecoense, a gente começa a dar uma olhada nos jogadores aí, mano, beleza? Eu tô pensando em melhorar um pouco meio campo aqui, né? Contratar alguns jogadores, dispensar uns um jogadores que a gente não tá usando, né? Dispensar alguns veinhos aí, né? E renovar mais o time, né? Como aqui na lateral, a gente tem dois jogadores de 28 anos, beleza? Aqui no ataque também a gente pode vender alguém. Beleza, beleza, beleza? Bora lá pro jogo aí. Vamos jogar em casa aí contra o Bahia, que é o sexto colocado. mas é o atual quarto colocado aí. Vou estar tá mostrando aqui a tabela. Aí a tabela, o Santos mantém a liderança, Flamengo, São Paulo é, vem em segundo e terceiro E a Chapecoense em quarto lugar com 48 pontos ganhos O Gabriel Verão é artilheiro, beleza mano, vamos lá Partiu, vamos jogar aí no famoso 4-4-2, o 4-4-2 da galera Beleza? O time que vai o é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Douglas Luiz, Anderson Leite Matheus e Ezequiel, Sérgio Barreto, Derlan e João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza, partiu! Começa o jogo pra Chapecoense esse Bahia aí na Arena Condá pra cima dele, Chape. Vamos lá, até agora 0x0 aí. Pra Chapecoense esse Bahia, vamos lá, estamos finalizando mais, né? Vamos lá, 58% de posse de bola. Fim de papo no primeiro tempo. Vamos tá tirando aqui o um dos volantes, né? Vamos estar tá tirando um dos volantes aqui. Eu vou estar tá colocando o Thales. Beleza, no lugar do Anderson Leite. Beleza, vou estar tá tirando o Matheus Ribeiro aí. E tá colocando o Ortega pra jogo. Vou tirar também o Derlan e colocar o Derek, né Contratação nova aí do. da Chapecoense, né? Pra esse final de temporada. E beleza, beleza, partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Chapecoense e na Arena. Como dá pra cima dele, Chape? Até agora 0x0. Um jogo bem equilibrado. Só falta sair o gol, né, Chape? Vamos lá, vamos lá. 0x0 contra o Bahia e é fim de papo. Empatamos aí em 0x0 0 contra o Bahia. Tivemos 49% de posse de bola. 19% de finalização, 14 desarme e 14 de passes errados. Com isso, vamos ver como é que ficou a classificação aí do campeonato brasileiro Série A. A Chapecoense mantém a quarta colocação. O Flamengo é, é o novo líder do campeonato brasileiro aí com 55 pontos ganham. O Santos cai a segunda colocação com 54%. São Paulo. Em terceiro com 49%. A Chapecoense em quarto com. 49 pontos ganhos. E Gabigol se torna o artilheiro aí do campeonato brasileiro aí, ultrapassando o Gabriel Verão. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. E agora é Copa do Brasil, hein? É decisão. Semifinal, segundo jogo. Lembrando que o primeiro jogo a gente ganhou de 2x1 um aí. Fora de casa, ganhamos na Vila Belmiro aí de 2x1. Um. Vamos tá dando uma olhada no time do Santos aí. Como vocês podem ver, tem sorteio do Carlos Santos de Marinho aí como seus principais jogadores aí, o artilheiro aí pelo jeito é o Raniel e o Marinho aí dois jogadores muito bom né, no Santos beleza, beleza, beleza, vou estar tá salvando e vamos lá mano, mais um jogo em casa aí, vamos tentar classificar aí pra final aí na Copa do Brasil vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 beleza, beleza, beleza, o time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli, Rony Douglas Luiz Matheus e e Ezequiel, é Derek e Delan no gol João Paulo. Beleza, será que vai ter lei do ex, mano? O Derek veio do Santos, hein, mano? Beleza, beleza, beleza. Você mais novo já partiu. Começa o jogo para a com esse Santos e Fernandinho já abriu o placar para a Chape. Para cima dele, Chape. Vamos que vamos na Arena Condá e Derrick faz contra. Ei, lei é do ex ao contrário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carlos Sanches se lesiona aí pro Pro Santos aí, vou tá tirando o Douglas Luiz e tá colocando o Anderson Leite aí pra jogar de volante O Ezequiel vai sair, vai entrar o Ortega Beleza, vou manter a mesma zaga O time tá certo, deixa eu ver aqui, o Santos tá jogando no 4-4-2 também Pelo meio, eu vou já, eu vou estar tá invertendo e colocando pela laterais Beleza, mas não é partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo, Isaac vira que vira, né ele faz 3 a 1 pra Chape Pra cima dele, Chape Vamos que vamos, Chape Gabriel Verão Verão gol Faz 4 a 1 e fim de papo aí A Chapé esse Vence que vence o Santos Em casa aí na Arena Condá, mano Tivemos uma renda de 299 mil reais Aí, mano Os gols marcados da Chape foi Fernandinho, Isaac, Ravanelli e Gabriel Verão, o fez Teve a lei do ex, né? Mas ao contrário, né? O Derek fez gol favorecendo o Santos, não nós. Que coisa inusitada, né? Tivemos 44% de potes de bola, 17 finalizações, 12 desarme e 12 passes errados. O Palmeiras perdeu aí pro esporte, hein? Gol de Sander, mano. Vamos estar tá dando uma olhada quem a gente vai enfrentar aí na, na grande final aí da Copa do Brasil. Quem será, hein, mano? Copa do Brasil e é duelo verde, mano. Vamos ter duelo verde Lembrando que foi para os pênaltis, né, mano? Segundo jogo aí do esporte, Palmeiras, né? O Palmeiras venceu nos pênaltis aí, mano 3x2 E vamos ter duelo verde aí, mano Palmeiras e Chapecoense, mano Na grande final, lembrando que são dois jogos Beleza Vamos lá, vamos continuar avançando aqui Tá aí a Liga Europa, aí os jogos Beleza, beleza, beleza E com isso, quanto será que a gente faturou de renda aí, mano? Na premiação por ter chegado na final da Copa do Brasil. Vamos tá dando uma olhada aqui. Ganhamos 20 milhões de reais aí, mano. Pra tá investindo na Chapecoense ano que vem. Com um total de 44 milhões em caixa, mano. Vamos tá pegando agora o líder aí. Que é o Flamengo aí, mano. Na 28 boitava rodada aí. Vamos ver como é que tá contra o Flamengo. A Chapecoense venceu por 2x0 aí na... no primeiro turno, né? Vamos tá jogando no segundo turno aí no Rio de Janeiro. Beleza, beleza? Vou estar tá salvando aí. Galera, sempre importante dica de vocês aí, mano. Eu tô olhando os comentários aí. Eu vou começar a dar uma observada aí nas dicas que vocês estão dando. Pra mim poder estar tá contratando jogadores interessantes, beleza? Vamos ajudar aí na, nas dicas aí. Pode deixar nos comentários, beleza? Tamo junto. E vamos lá, vamos tá dar uma olhada no time do Flamengo aí que tem a Arrascaeta, o Arrasca Mito, mano. Como estrela aí, tem 15 assistências no campeonato, né? Tem o Gabigol. Né, com 39 gols aí, mano. Olho nele. Olho nele, galera. E outros jogadores aí, mano. Bruno Henrique, Pedro, né, mano. Vários jogadores interessantes aí. Tem o Rodrigo Muniz também, que é muito bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí, vamos jogar fora de casa. aí Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Vamos lá. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Vamos jogar pelo meio. O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli. Ronda e Douglas Luiz, Matheus Iberi Ezequiel, Sérgio Barretos e Derlan. No gol, João Paulo. Sem mais nenhuma, partiu. Começa o jogo para Flamengo e Chapecoense aí no Campeonato Brasileiro. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, Gerson. Marca o primeiro gol para Flamengo aí. Vamos que vamos, Chape. Até agora, nenhum, nenhum lance de perigo da Chape, né, mano? Eu vou estar tá alterando aqui... A tática, mano, eles estão jogando pelo meio. Eu vou estar tá alterando e vou colocar pelas laterais, né? Beleza? Eu vou fazer umas alterações aqui na, later, na lateral. Vou colocar o Ortega aqui no lugar do Matheus Ibeiro. Vou manter as águas. Deixa eu ver aqui. O time tá bom, né? Mas vamos ter o mesmo time. Partiu. Segundo tempo. Começa o segundo tempo para Flamengo. E Chapecoense arrasca aí. Marca o segundo gol aí pro Flamengo. Vamos que vamos, Chapecoense. Vamos lá. Até agora 2x0 Flamengo. aí Esse com Chapecoense. E vai terminar o jogo. É fim de papo. Fim de jogo galera O Flamengo é, Devolveu né A vitória aí que a gente fez Por 2 a 0 aí Eles devolveu o mesmo placar aí mano No segundo turno Beleza, beleza, beleza Vamos ver como é que ficou a classificação aí mano Depois dessa derrota A Chapecoense mantém a quarta colocação O Flamengo mantém a liderança E abre 4 pontos do Santos Que perdeu né Santos mantém a segunda colocação com 54 São Paulo em terceiro com 52 Chapecoense em quarto com 49 pontos, e o Atlético Mineiro aqui em quinto com 48, Bahia em sexto com 43 pontos ganhos, beleza? Esses são os seis que iriam iriam para Libertadores de forma direta, né? Artilharia aí tá com Gabigol, Gabriel Verão e Everaldo do Corinthians, né? Cada um com 19 gols aí, beleza, beleza, beleza. Vamos estar tá continuando aqui, beleza? Tá aí o leilão dos jogadores, vamos estar tá pegando agora. Eu falei que ia mudar, mano? Eu falei que ia mudar. Vamos ver aqui o calendário, mano. O calendário deu uma mudança aí, né? A gente jogou... A gente jogou contra o Bahia e empatamos, né? 0x0. Jogamos contra o Santos, ganhamos de 4x1 na Copa do Brasil. E perdemos pro Flamengo, né? Agora a gente vai jogar contra o Palmeiras. O primeiro jogo da final. E depois contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, esses são os cinco jogos e no vídeo que vem, galera, eu vou jogar todo. Eu vou jogar todo o resto do campeonato em um só episódio, beleza? Ou seja, tem bastante jogos é... no próximo vídeo aí. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos aí, mano. Décimo quinto episódio, 10 jogos aí para vocês aí, mano, do da chape aí, mano. Beleza? Vamos lá. Vamos aí estar tá enfrentando o Palmeiras aí no primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Vamos tá dando uma olhada no time do Palmeiras aqui. Lembrando que a gente vai jogar dois jogos do Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí o time do Palmeiras aí, tem o Gustavo Gomes, um baita. Um baita zagueiro aí. Tem o Danilo Oliveira. Tem bons nomes aí, né? Tem o um Breno Lopes. 61 de over aí. É o goleador deles. Olho neles, Gabriel Menino e o Patrick de Paula aí, mano Dois baitas volante aí, um que joga pela esquerda e um que joga pela direita Beleza e vamos lá, mano Vamos lá Vamos tá pegando o Palmeiras aí, vamos dar uma olhada no retrospecto, né, mano A gente venceu por 3x2 eles, mano, já Pelo Campeonato Brasileiro, vamos tentar repetir aí no campeonato na Copa do Brasil, né Vamos aí, vamos aí jogar no famoso 4 x 4 2 Primeiro jogo da Copa do Brasil aí Vamos jogar pelo meio Beleza, o time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac, Ravanelli, Ronei, Douglas Luiz, Matheus Ibeiro, Ezequiel, Derek Delan. no gol, João Paulo. Beleza, beleza, sem mais delongas, partiu. Começa o jogo para Palmeiras e Chapecoense pela Copa do Brasil, primeiro jogo da final, para cima dele, Chape, vamos lá. Fernandinho abre o placar para Chapecoense, para cima dele, Chape, vamos que vamos, Chape. Fim do primeiro tempo aí. Vamos dar uma olhada como é que o Palmeiras está jogando. Tá jogando pelo meio no 4-4-2, né? Estão jogando contra ataque. Eu vou modificar pelas pela laterais porque eles estão com mais posse de bola e mais sinalização Eu vou estar tá colocando o Ortega aqui na, na lateral, né? Um jogador mais descansado. Beleza, vou manter o mesmo elenco. Partiu o segundo tempo. Para cima deles. O Wesley empata, Fernandinho. Vira aqui, vira o jogo para Chape. Para cima dele, Chape. Vamos, vamos que vamos, Chapeu, por enquanto dois 2 é um Chapeu com esse, vai vencendo aí o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil e é fim de papo! Vencemos! Boa! Dois gols de Fernandinho aí, o Wesley desconta pro Palmeiras e tivemos 48% de passos de bola, 19% de finalização, 13% de desarme 13% de passes errados, mano. Beleza, vencemos o primeiro jogo aí pela Copa do Brasil. Vamos estar tá decidindo em casa, né, mano? A gente joga pelo um resultado simples, né? Apesar que empate na Copa do Brasil vai para os pênaltis de qualquer maneira né Beleza, beleza, beleza Vamos estar tá avançando aqui Eu vou estar tá salvando e vamos estar tá enfrentando de novo o Palmeiras Agora pelo Campeonato Brasileiro 29ª rodada aí do Campeonato Vamos estar tá escalando o time no famoso 4-4-2 Vamos jogar pelo meio O time que vai campe é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli, Ronei e Anderson Leite Matheus e Ezequiel, que é o Sérgio Barreto e Delan. No gol, João Paulo. Beleza, beleza, beleza. Vamos jogar em casa pra cima deles. Começa o jogo pra Chapecoense com esse Palmeiras aí na Arena Condá. Pra cima deles, Chape. Vamos que vamos, Zé Rafael faz o primeiro gol pro Palmeiras aí. o Wesley faz 3x0 aí. E vamos que vamos, Chape. Fim de primeiro tempo aí, mano. A gente tá tomando 3x0 aí na orelha aí do Palmeiras, né? O Palmeiras vem jogando pelas laterais aí, eu vou continuar pelo meio. Vamos estar tá fazendo alterações aqui, eu tô colocando o Thales, né? Vou tirar também o Matheus Ribeiro, colocar o Ortega. Vou tirar o Derlan, colocar o Derrick para jogo. Beleza, vou fazer uma... Já que a gente tá perdendo de 3x0, eu vou descansar algumas, algumas peças aí, eu vou colocar o Mocelin também pro jogo. Beleza, partiu o segundo tempo pra cima dele, Chap. Vamos lá, por enquanto vamos perdendo de 3 a 0 aí pro Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. 29 ª rodada aí, vamos que vamos, Chapé. Sérgio Barreto acaba de ser expulso aí, mano. Já não tava bom, agora que piorou, né? Vamos tá colocando aí o Pedro Henrique. Pra jogar na zaga, colocar o Ravanelli aqui, o Mocelin recuou um pouco. E partiu o segundo partiu aí pro jogo. Vamos que vamos e é fim de papo. Fim de jogo aí, galera. Perdemos de 3x0 pro Palmeiras aí. O Atlético Mineiro venceu. Eu acho que a gente caiu para a quinta colocação aí, se não foi para sexta, né? O Bahia venceu. O Bahia perdeu também. Perdemos de 3x0 aí. Tivemos 39% de posse de bola. Finalizamos mais do que os caras, né? E não conseguimos fazer nenhum gol. Mas, beleza. Isso aí é para chamar nossa atenção pro jogo de volta na Copa do Brasil, hein? Da grande final. Vamos ver como é que ficou a classificação... Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação aí do, da, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai liderando com 59 pontos ganhos. O Santos em segundo com 54. São Paulo em terceiro com 52. Atlético Mineiro com 51. O Chapecoense com 49 em quinto. E o Sport em sexto aí com 46 pontos ganhos. Esses são os seis primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro, né? O Gabriel o Gabigol aí tá com 20 gols. O Everaldo com 20 gols. Gabriel Verão também tá com 19 Beleza, vamos tá avançando aqui. Tá aí o leilão dos jogadores. Beleza, recebemos uma proposta aí pelo Pedro Perrote, né, mano? Por 8 milhões aí do Inter, mano. Cara, o Perrote, mano, ele é reserva, né, mano? Ele é reserva aí. É uma oferta muito boa. Ele tá com 23 anos, mano. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar aí. A gente vai faturar mais uma graninha em cima dele aí. Beleza, 53 milhões aí, esse é a nossa grana aí, beleza, deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem É, é não aceitamos goleadas, agora você deixar a goleada nosso time assim você continuar, vamos pressionar a diretoria pedindo sua demissão, mas como assim, mano? Eu ganhei, nada mais, nada menos, que uma Sul-Americana, um campeonato estadual E tô pra vencer uma Copa do Brasil e os caras querem me demitir, aí não, né, mano? Aí não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente não pode estar tá agradando, agradando todo mundo, né? É, a torcida é fogo, né, mano? Perdemos, a gente não presta, né, mano? Mas beleza, galera. Tamo com 53 milhões aí. Acabei de vender um jogador, né? Dicas muito importantes aí para nós estar tá melhorando aí o nosso meio campo aí, nossa volância aí, né? Tem os jogadores do Palmeiras que me chamou a atenção. É... Também dicas para zagueiro, lateral. Aí é com vocês, beleza, galera? E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho pra ter as notificações Passa no nossos canais canal, parceiro. link na descrição E tamo junto, galera Valeu, muito obrigado aí Lembrando, 15º episódio aí, mano Vão ter umas 10 partidas aí Pra nós terminar a temporada, beleza, mano? Deixem dicas aí, que é muito importante Meta de 50 likes aí pra, Pro vídeo de hoje, beleza? Tamo junto Valeu, muito obrigado e fui Pra cima, dele, né, Chato Falou! Wait, wait, wait, the